Além de ser uma das cantoras pop-star dos evangélicos, Aline Barros é uma mulher de muito talento e muito bem sucedida no Brasil. Mas você já parou para pensar como vive essa milionária? Neste vídeo, descubra como é a vida luxuosa da cantora Aline Barros. O que vamos mostrar são apenas alguns dos muitos bens que Aline Barros conquistou durante sua carreira.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 Nascida em 1976 no Rio de Janeiro, Aline Barros é filha de pastores. Aline Barros descobriu sua paixão pela música ainda criança. Com apenas 9 anos já acompanhava o pai nos cultos e com apenas 16 anos lançou o hit Consagração, que levaria ela ao sucesso. Música que ficou meses nas paradas de sucesso das rádios do Brasil, mas o seu álbum de estreia de Aline Barros foi o Sem Limites, lançado em 1995. O disco foi um sucesso em todo o território brasileiro. Aline Barros veio ganhar a maior notoriedade em 1997, com o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, Voz do Coração e consolidou seu nome na indústria da música nacional. A canção Ficou Feliz se tornou febre nas rádios gospel, levando a Aline ao estrelato. Nome do senhor, nome do senhor, nome do senhor, Durante os anos seguintes, a cantora continuou se destacando como uma artista gospel de sucesso. O sucesso dos álbuns a partir de 2003 fez Aline Barros conquistar prêmios importantes na mídia, como Grammy's Latinos na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã. Não é à toa que hoje ela se consagrou como uma das cantoras gospel mais famosas e respeitada no Brasil. No total, Aline Barro já vendeu mais de 15 milhões de cópias entre CDs e DVDs. Formada em biologia marinha, com fascínio pela ciência não foi capaz de superar sua devoção por Jesus Cristo. Ela é casada com o um ex-jogador de futebol, agora pastor, Gilmar Santos desde 2000. Casa. Muita gente tem curiosidade de saber onde mora a cantora Aline Barros. E para isso, a diva gospel resolveu abrir as portas da sua maravilhosa mansão para mostrar aos seus fãs. E o que podemos perceber é que a Aline Barros definitivamente não economizou na decoração da casa para o melhor conforto de sua família. A casa fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. A mansão, que está em um dos locais mais nobres do Rio de Janeiro, tem mais de mil metros quadrados. E nas imagens podemos conferir de perto a fortaleza da Aline Barros e impressionar com a decoração. O tanto de luxo e vidro que a mansão da moradora da Zona Sul tem. Isso mesmo! A casa é repleta de paredes envidraçadas e amplamente automatizada, possuindo amplo hall de entrada uma dupla sala bem sofisticada. E o destaque é a enorme sala de estar. A casa tem um visual muito moderno e espaçoso carregado de luz e tons brancos. Aqui vemos a sala da casa com uma estética branca e bem iluminada, que parece um ambiente bem aconchegante, simples, mas cheio de móveis caros e bem selecionados. Aqui vemos a sala da casa onde tem uma escada e logo abaixo uma piscina com peixes exóticos. Na imagem vemos a pop star gospel limpando com o marido a sua enorme piscina. Uma casa muito arejada, tendo teto com detalhamento em gesso. Suíte usada como escritório de cozinha com mobília de altíssima qualidade. Lavabo com dependência completa com banheiro. A adoradora faz questão de estampar na sala de sua casa as suas belezuras, os seus seis Grammys latinos, chique e de fazer inveja a qualquer fã. A cozinha é um encanto, bem espaçosa, onde ela pode preparar suas gostosuras. É o sonho de milhares de brasileiros. E a cozinha também é acoplada com a copa, o que traz uma impressão de modernidade aos dois ambientes. E no segundo pavimento da casa possui cinco amplas suítes, sendo a maior com salão de banho e local preparado para receber banheira com hidromassagem. São sete banheiros e vista para um dos pontos mais bonitos do Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea. Em seu quarto, é possível ver uma decoração minimalista, já que a Aline esteve totalmente envolvida no processo de decoração de toda a casa. Isso mostra que ela gosta muito mesmo de arquitetura e arte. O grande closet de roupas da cantora chama também bastante atenção, onde contém peças de roupas caras e de algumas marcas bem famosas. É aqui, nessa mansão luxuosa e bem deslumbrante, que mora a popstar da fé Aline Barros. Ela, o marido e seus filhos compartilharam muitos momentos felizes na casa. E o valor desse paraíso é de assustar, cerca de mais de 15 milhões de reais. Empresas Aline Barros é a cantora gospel mais bem sucedida do Brasil atualmente. Com 46 anos de idade e 30 anos de carreira, a cantora também é bastante respeitada como uma mulher de negócios. Segundo o site Consulta Sócio, Aline é dona ou sócia em seis empresas, todas em atividade e bastante lucrativas. No ano de 2012, Aline inaugurou sua primeira loja de roupas infantis, A Minha Maria, localizada no Shopping Barra Garden, na zona oeste do Rio de Janeiro. No ano de 2016, em parceria com a Luxor, lançou sua coleção de cosméticos com a marca Grace Aline Barros. A linha traz uma paleta variada de batons e esmalte, além de uma exclusiva fragrância para toda mulher cristã usar. Ela resolveu também investir no ramo de colchões e tem a Super Quality Colchões, E tem também marca de roupas, Sol da Terra. E o que vemos é a coleção Aline Barros. Os looks são incríveis, cada peça é lindíssima e moderna. Em 2021, Aline Barros firma parceria com a Catálogos Hiroshima e lança coleções de roupas que levam seu nome, Aline Barros by Hiroshima. Veja cada looks confortáveis para as irmãs arrasarem na igreja. E a Hiroshima, juntamente com a Aline Barros, preparou também looks para as mamães e filhinhas. Seja sincera, um mais lindo que o outro. Essas estampas florais, por exemplo, são lindas para usar na primavera, que acha? E ela não para. Após o sucesso de sua linha de roupas, a cantora gospel Aline Barros inova mais uma vez e lança em 2022 sua linha de cosméticos. E já está no mercado os seus produtos da sua linha Aline Barros Cosméticos. Carros Quem nunca sonhou em ter e dirigir um automóvel de luxo? O que não é problema para os famosos do mundo gospel, como a cantora Aline Barros, que ostenta máquinas potentes, lindas e caras. Mas, Aline Barros, apesar de também ser amante de carros, ela sempre preferiu manter segredos sobre quais os carros que ela e o marido dirigem. No entanto, no ano de 2020, ela apareceu numa foto em frente a esse carro. O veículo trata-se de um Nissan e foi supostamente comprado em Orlando, onde especulam que Aline também tem uma casa. Um enorme carro capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros, possuindo um acabamento interno espetacular com seus bancos belíssimos. Estima que o veículo é modelo de 2016 e na legenda da foto a cantora escreveu, Estamos felizes, desfrutando de momentos lindos em família. Agradecemos a Deus por essa bênção e também as pessoas que Deus usa para nos abençoar. E acrescentou, fica a dica para vocês que vivem em Orlando, carros com ótimo financiamento. E para ter esse incrível veículo, pode ser necessário desembolsar mais de 21 mil dólares, cerca de mais de 100 mil reais. No ano de 2022, ela apareceu novamente na frente de um Volkswagen Tiguan Allspace 2.0. Conforme vemos na foto, um automóvel luxuoso com design esportivo e ao mesmo tempo acolhedor, que disponibiliza sete lugares. O interior do veículo possui um acabamento impecável com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo.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 Apesar de supostamente esses automóveis serem ou não de Aline, no ano de 2019, ela já havia aparecido num vídeo dançando em frente a esse carro. Pelo vídeo, o veículo trata-se de uma BMW e 8 ano 2017. As características tecnológicas e mecânicas são idênticas às dos modelos anteriormente pintados em preto ou vermelho. A diferença está justamente na carroceria, agora toda amarela, com detalhes em preto e cinza. No interior, vemos um acabamento cinza nos bancos e console central com costuras constantes em amarelo. Um automóvel luxuoso com design esportivo e ao mesmo tempo acolhedor, que consegue alcançar a velocidade de 0 a 100 km por hora em apenas 4,4 segundos 209 km por hora. Não sendo à toa que esse brinquedinho chegou ao Brasil pela bagatela de 800 mil. Reais. Mas o modelo mais novo desse luxuoso carro pode chegar a custar muito mais caro. Não ficou claro, no entanto, se o carro é da cantora ou se ela apenas usou como cenário para gravar o um vídeo curto. A ideia da artista era mostrar que estava combinando com o carro, já que o veículo é amarelo e estava com roupas amarelas. A combinação, no entanto, lhe custou caro. E a Aline Barros passou a ser fortemente criticada na web, depois de ostentar seu suposto carro de luxo. A Aline Barros é uma mulher apaixonada por carros, não sendo à toa que ela não perdeu a oportunidade de fazer essas lindas fotos com essas belezinhas. Fortuna a Aline Barros é uma mulher de sucesso que possui diversas fontes de renda. Somente com suas redes sociais, ela consegue ter uma boa renda extra. No YouTube, por exemplo, ela já acumula mais de 3 milhões de inscritos com milhões de visualizações, somando todos os vídeos, o que representa um bom faturamento. No Facebook, são mais de 15 milhões de seguidores. Além disso, a cantora também é dona de um perfil no Instagram com mais de 7 milhões de seguidores, onde faz propagandas para algumas empresas, como o Super Quality Colchões e a marca de roupa Sol da Terra. Frequentemente, a cantora usa suas redes sociais para promover produtos, o que lhe rende uma boa quantia no fim do mês. Mas a maior receita de Aline Barros vem certamente dos seus shows, pois segundo algumas fontes no auge de sua carreira, ela chegou a ter um cachê estimado em 100 mil reais por apenas uma apresentação, e como a cantora faz muitos shows por mês, ganha em torno de 500 mil por mês. Apesar de já estar muito tempo nessa carreira artística, ela continua fazendo o mesmo sucesso que sempre fez como cantora, e provavelmente ela já deve ter juntado um bom dinheiro. Não se sabe ao certo qual é o valor da fortuna de Aline Barros. No ano de 2016, segundo esse blog, a cantora teria acumulado um patrimônio de mais de 50 milhões de reais. Mas hoje por ela possuir tantas fontes de renda e ser uma cantora tão bem sucedida, provavelmente ela deve ter um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like.